Se você já vende na internet e quer aumentar ainda mais as vendas para o seu público-alvo, você precisa fazer o seguinte, educar os seus clientes. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alexandre Tavares, sou consultor em Marketing Digital. E nesse vídeo eu quero mostrar para você como é importante você educar os seus clientes, educar o seu público, para você conseguir vender ainda mais para ele. Quer saber como isso funciona? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum conteúdo meu, beleza? Então se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, esse é o momento, se inscreve e você vai ficar sempre conectado comigo e eu vou estar te passando conteúdo valiosíssimo, que pode aumentar ainda mais as suas vendas. Bom, vou te dar como exemplo, três grandes empresas que já aplicam esse método, que educam os seus clientes para vender ainda mais e você pode ter nem percebido esse processo. Não sei se você conhece, eu já ouvi falar sobre a Disney, a Apple e a Polishop. Tenho certeza que já. E eu também tenho certeza que você já foi educado por essas empresas para comprar algum desses produtos ou consumir algum conteúdo de cada um deles. E eu vou te mostrar agora como é que esse processo de educação do cliente funciona. Vamos ver como exemplo a Disney. Como vocês sabem, a Disney é a empresa dos sonhos de muitas crianças, né? E essa empresa ela tem uma filosofia de encantar as pessoas, de fazer as pessoas sonharem. Quem nunca viu um desenho ou um filme da Disney e se conectou com aquele personagem, com aquele herói, com aquela história? E é através dos filmes, dos desenhos, das produções que a Disney faz durante todos os anos que a empresa consegue educar os seus clientes. Quantos e quantos brinquedos da Moana, da Frozen, da Cinderela e por aí vai Foram vendidos em lojas de departamento, lojas de brinquedos, shoppings Quantas fantasias, quantas roupas foram vendidas graças àquele filme, aquele conteúdo que a Disney produziu Quantos e quantos ingressos, pacotes de viagens para visitar o Walt Disney World lá em Orlando Foram vendidos nesses últimos anos da empresa o faturamento da Disney não vem só pela produção de filmes, muito pelo contrário, a produção de filmes é só o conteúdo, é onde ela trabalha, é onde a empresa atua para educar o seu cliente. A partir dessa educação que ela vai vendendo outros pacotes, outros pacotes de viagem, produtos, bonecos e por aí vai. E dessa forma a empresa aumenta os seus lucros, monta uma esteira de produtos e oferece para aquele seu cliente porque consumiu apenas um único filme. Você foi educado por essa empresa sem você perceber. Outra empresa que trabalha com a educação do seu cliente é a Apple. A Apple todos os anos ela faz um evento presencial com o lançamento de um produto. Por exemplo, o novo iPhone, lançou agora recentemente o iPhone 11. Então, antes dela lançar o iPhone 11, ela deixa vazar intencionalmente alguns flashes do novo produto. O design do novo telefone, quantas câmeras ele vai ter, quantas funções, quais as novidades que vão ter no próximo lançamento. Isso já é um aquecimento, isso já é uma educação do cliente Apple para saber, olha, vai sair aí o iPhone 11, então eu preciso comprar. Então, voltando à educação que a Apple tem com seus clientes, a forma que ela educa os clientes para vender ainda mais, você pode ver por que, que a Apple, por mais que ela cobre 12 mil, 15 mil, 20 mil num laptop, num MacBook que seja, ela vende horrores, por que isso? Porque ela faz um lançamento, e é nesse lançamento que ela faz a educação do cliente. Ela mostra como o produto vai ser, e ela gera a partir dessa educação o desejo da audiência da Apple por comprar aqueles produtos. E assim a Apple também tem a sua esteira de produtos. Você compra um iPhone, aí depois você compra aquele AirPod para você ouvir teu somzinho lá sem fio. Depois você compra o um carregador de iPhone sem fio. Aí quando você vê você está com o um reloginho da Apple, o Apple Watch, e aí você vai consumindo e consumindo outros produtos, montando aí um arsenal Apple na sua casa. Isso é para você ver como a sua marca, educando o seu cliente, é importante nesse processo de compra e de sucesso da sua empresa. Um outro exemplo de empresa que vende bastante educando seus clientes é a Polishop. A Polishop ela tem um canal do YouTube, se você entrar lá, você vai ver vários vídeos, review daquele produto. É uma fryer que frita lá, uma batatinha frita sem óleo, é uma cadeira de massagem, é um, uma escova de cabelo elétrica... Para você ter uma ideia, a Polishop tem um canal só dela. É onde a empresa mostra como funciona aquele produto. Nesses canais você vai ver vídeos da pessoa utilizando, mostrando como usar, como fazer, quais os benefícios. E é através desse conteúdo que o cliente compra os produtos da polishop então a polishop não simplesmente chega lá e fala oh, lancei um produto novo ele custa tanto clica no botão aqui abaixo e compra não ela tem um trabalho de conscientização daquele público para comprar aquele produto como é que ela faz isso através dos conteúdos com base nessa educação nessa conscientização do público que a polishop vende e vende muito. Em todo o Brasil. E essas foram apenas três empresas que eu usei como exemplo. Existem muitas outras no mundo inteiro que utilizam os conteúdos, que educam as pessoas através de conteúdo, de informação, para consumir os seus produtos. E você, que é simplesmente um empreendedor digital ou tem um comércio local e deseja aumentar suas vendas utilizando o público que está na internet, a dica que eu te dou é essa. Eduque o seu público para você vender mais. Mostre para ele o que o seu produto faz. O qual os benefícios do seu produto, gere valor para o seu cliente através dos seus conteúdos. Mostre para ele nas redes sociais, no canal do YouTube, que o seu produto, o seu serviço é melhor do que da sua concorrência. Prove para ele isso através de relatos de seus clientes, utilize provas sociais, pessoas que já consumiram o seu produto, porque assim você vai gerar valor para esse teu público, você vai gerar conteúdo para ele e quando ele pensar em comprar algum produto relacionado ao serviço que você presta, o nome que vai vir, a marca que vai vir à mente dele é a sua marca, é a sua empresa, é o seu negócio. Então eduque seus clientes para você conseguir vender muito e muito mais. Beleza? Gostou desse vídeo? Gostou dessa dica? Então faz o seguinte, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários qual foi o um insight, qual tipo de produto que você divulga e que tipo de conteúdo você pode criar para gerar valor ainda mais para os seus clientes. Beleza? Eu vou ler teu comentário e vou te responder lá. Grande abraço, sucesso e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!